Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui deste programa. Peço desculpas aí pelos quatro minutinhos de atraso. A gente vai seguir aqui com uma entrevista super especial hoje de um podcast que está em crowdfunding, aqui em financiamento coletivo. E a gente quer falar um pouquinho com ele a respeito disso que é muito importante, é muito importante vocês financiarem o jornalismo, do, a, o podcast documentário que a gente precisa para registrar melhor as histórias da indústria. Estou falando da história do Primeiro Contato, podcast que foi, inclusive, finalista de prêmios, a gente está acompanhando aqui a trajetória do Henrique Sampaio, jornalista que eu conheço bastante tempo, e sem mais delongas, vamos então para essa entrevista super bacana aqui para a gente ir conversando. Fala Henrique, tudo bem? Seja bem-vindo ao News Games aqui da Rádio Geek, tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Tudo ótimo comigo? Tô feliz por, por estar novamente aqui. Eu acho que da última vez, inclusive, foi falando do primeiro contato da primeira temporada, né? Foi direto lá no Drops, né? Eu, eu te encaixei hoje à noite porque, por conta da agenda, achei melhor, assim, te colocar na, no programa da rádio de hoje. Mas, Henrique, eu queria te começar te perguntando uma coisa que não tem nada a ver com o primeiro contato, que a gente tá em grupos em comum e você fez uma reflexão muito importante. É... Que que aconteceu? Eu queria entender o assim, que, que aconteceu com essa saída do Overloader, qual, que foi, qual que foi a tua decepção com o jornalismo de games, que é compreensível, porque tem vários problemas na área, a gente tem uma dificuldade de exercer o nosso trabalho com independência, tem o um problema também do financiamento, Eu queria que você contasse um pouco para a galera como é que foi os bastidores dessa saída. Sim. É, antes de mais nada, eu acho que é bem bem importante esclarecer que foi uma, uma saída super amigável, né? Claro. Uh, eu, o Heitor e o Teixeira, a gente dialogou bastante, a gente se entendeu muito bem. Uh, então, uh, foi tudo muito bem resolvido, né? Uh, mas uh, eu acho que, na verdade, o ano passado mesmo foi um ano bem difícil para mim, assim. Eu, basicamente, lidei com depressão durante algum período... Uh, justamente porque eu percebia que, ao mesmo tempo que eu tinha uma coisa muito legal em mãos, da... uma coisa que eu gostava de trabalhar, uma coisa que me, me, me desafiava intelectualmente, que era o primeiro contato, além de outras reportagens que eu fazia, uh, uh, ao mesmo tempo que eu tinha isso, né e que era uma coisa que eu amava, que de fato me, me empurrava adiante, uh, eu, eu tinha, digamos, a necessidade de estar sempre jogando alguma coisa para fazer um comentário. E daí, ah. quando eu, eu tava lá no 25º roguelike, jogando o 25º roguelike para fazer comentários, que eu não achava que eram tão importantes quanto uh, os, os, as reportagens e as entrevistas que eu tava fazendo, eu me pegava nesse desequilíbrio, né? Ao mesmo tempo que estava fazendo uma coisa que eu acreditava, eu estava fazendo uma coisa que eu achava que não era relevante, embora talvez a audiência considerasse relevante, mas eu não achava. Ah. Para mim, eu já meio que estava um pouco cansado de ter que lidar com opiniões constantes o tempo todo, né? De tudo, né? No Overloader a gente dava opinião de tudo, né? Não só de jogos, quanto também de filmes, de música, de tudo. Né? E o meu negócio acabou uhum. se tornando menos sobre opinião e mais sobre histórias, né? Eu comecei a ficar cada vez mais interessado em, em, em desenterrar, encontrar personagens, contar histórias, histórias que eu considerasse relevantes, que emocionassem as pessoas de alguma forma, que é, é, registrassem é, histórias de personagens esquecidos, né? enfim, eu comecei a desenvolver um gosto por isso, né? E ao mesmo tempo que eu tava lá no primeiro contato, né, entrevistando cientistas sociais, economistas, pessoas que eu Uh, que eu admiro, né? Na maior parte do tempo eu, eu realmente tinha que estar tá jogando e fazendo compartilhando opiniões sobre jogos que não necessariamente eu jogaria se eu tivesse uh, se eu não tivesse esse trabalho. Então, eu acho que foi uma coisa bem pessoal mesmo, assim, uma coisa de um certo cansaço uhum. e, e acabar querer me focar, me, me focar querendo me focar mais em jornalismo e menos em entretenimento, né? Porque eu verlodei uma boa parte do, do nosso conteúdo era entretenimento mesmo. Uhum. É, e tem uma coisa, um problema crônico da nossa área, né, Henrique? Porque é, você citou o caso do entretenimento, que é uma área que o, os games eles entrelaçam mesmo. Mas a gente, jornalista hoje em dia, sobretudo com a crise das mídias… Você tá me ouvindo bem? Acho que eu travei, não Sim. sei se eu travei aqui porque choveu aqui. É, com a crise Entendi. das mídias, a gente é meio repórter barra administrador do próprio negócio, ou presta serviço para uma empresa terceira. E aí você tem aquelas, aquelas miudezas mesmo do dia a dia, você falou do, do 15 º roguelike que você joga. Os jogos também, assim, é depois de um determinado momento que você está no mercado, eles têm similaridades, eles não têm exatamente uma grande novidade, você fica um pouco refém também do marketing, das assessorias de imprensa. E você se descobriu como documentarista ou documentarista de podcast com o primeiro contato? Como é que foi um pouco? Conta um pouquinho como é que foi essa experiência. E como é que isso mudou a sua cabeça como contador de histórias? Porque é uma coisa que eu me identifico muito com você. Eu não, não faço documentário, mas eu sinto mais vontade de dar uma notícia do que, primeiramente, dar a minha opinião sobre todos os produtos que a gente tem no mercado. Sim, eu comecei a sentir essa necessidade de não me colocar tanto quanto como personagem e dar espaço para personagens, para vozes diferentes e diversas, é, né? Tirar um pouco o foco de mim, que na verdade foi uma coisa que o Overloader fez, assim. O Overloader nasceu num período em que é, a internet começava a destacar pessoas, personalidades, né? E o nosso nosso negócio, né? No Overloader era isso, né? O Overloader é isso, assim, é. A voz do Henrique do Teixeira do, do Heitor, são três personalidades. Você vai ouvir não só pela opinião, mas pelas personalidades, por, por essas pessoas, né? E eu comecei a me cansar um pouco disso, né? Porque você tinha que estar lá sempre mostrando a cara, tá em live no podcast. É você, é você, é você. E eu não queria que fosse eu queria falar de outras pessoas e outras histórias. E, e a questão do documentário, né? Assim, o primeiro contato ele é um podcast investigativo, né? Narrativo. É, é, eu, eu acho muito curioso, assim, porque ele é um. Um, um, um negócio até um pouco difícil de... Não é que ele é difícil de descrever, mas é um produto que ele, ele é muito único no mercado de podcasts, porque quando você fala de jornalismo investigativo em podcast, você tá falando normalmente de... de... Ou é true crime, ou é política, né? E uhum. é, o primeiro contato, ele acaba sendo... Destoando, né? Ele acaba sendo um, um, uma coisa bem diferente do que você já tem nesse, nesse mercado. É... Uh e, e de, mas de qualquer forma eu tenho uma vontade muito grande né, de trabalhar com documentários é que eu nunca tive essa uh, uh, uh, eu nunca tive essa ponte direta com o audiovisual é né, uma coisa que talvez eu esteja querendo construir mais agora, assim, hum. uh, de, de conversar com pessoas do audiovisual, de querer eventualmente talvez trabalhar com, com TV, cinema. Eu tenho muita vo essa vontade, sempre tive. Uh, e, e seria para mim uma, uma evolução fantástica, né? De sair um pouco do podcast para ir para o audiovisual. Mas no momento, o meu foco é o podcast, até porque. Uh, ouvindo a primeira temporada e agora trabalhando na segunda, e ouvindo os novos episódios que eu estou trabalhando na segunda temporada, dá para ver um crescimento assim uh, muito evidente, né, de como uh, eu aprendi muito sobre essa linguagem, eu estou trabalhando de forma eu acho que mais madura mesmo, então uh, eu acho que acaba sendo interessante né, se manter nessa, nessa linguagem, embora a linguagem de documentário audiovisual seja muito mais rica. Mas, ao mesmo tempo, o podcast tem a sua própria, sua própria estrutura ali, né? Não é que uh, ela é inferior ao documentário de TV ou de uma série documental, né? Como, sei lá, a gente vê tanto no streaming. Eu acho que são linguagens diferentes que têm suas características e podem ser exploradas uh, de maneiras diferentes. Eu acho que é uma coisa que eu estou conseguindo fazer agora também com a segunda temporada. Assim. Eu tenho um episódio, por exemplo, que... Eu acho que eu nunca vi nada parecido com o que eu tô fazendo em um episódio específico dessa temporada. Uh, que também não funcionaria, eu acho, que, numa série de TV. Funciona no podcast, porque é, é áudio. Sim. É, funciona porque é áudio. E uma coisa que eu gosto muito, eu sou fã do Ivan Mizazuki, eu adorei o caso E eu gosto do Casevandro. No podcast, assisti do Globoplay, acho legal, acho que tem um papel ali, mas eu ainda olho assim com, com a cara, é um produto da Globo, não é aquele Ivan do Anticast e nem do Projeto Humanos. Eu acho que tem uma coisa ali que é, é meio dessa mídia de áudio. E eu vou te confessar até uma coisa interessante, eu ouvi o primeiro contato, eu fiquei viciado um pouco ouvindo vários episódios específicos, tem alguns ali que realmente me chamam a atenção, e eu conversei com alguns colegas jornalistas que me fizeram até algumas perguntas assim, do tipo, por exemplo, você entrevistou um cara que, inclusive, é apoiador aqui do Drops de Jogos, que é o Renato De Giovanni, você entrevistou algumas pessoas que eu conheço, e muita gente virou e falou, ah, por que, que ele conversou com esse cara? Aí eu, eu queria entrar numa seara um pouco mais arenosa, mas é interessante as reações. Por que você conversou com esse cara que é de direita, esse cara que é mais reacionário? Você contou as, as histórias que a gente cansou de saber das revistas que sexualizavam as mulheres, você dá detalhes de eventos que eram feitos com as Boot Babies, você falou a respeito é, dos eventos nos Estados Unidos, como é que funcionava um pouco da lógica da Brasoft. E, e eu respondi para essa pessoa, eu achei, cara, mas o problema, assim, e olha que eu trabalho num site de esquerda, posicionado e tal, e eu falei, a história, ela é feita, você não vai conversar com as fontes que você quer conversar. Às vezes você fala com um cara que é um criminoso, às vezes, ou um cara que fez uma tremenda bobagem no mercado. e eu é, você me mandou aqui uma prévia dos episódios, eu não quero dar spoilers das pessoas, mas uma coisa que eu senti nessa segunda temporada é que você saiu um pouco de um terreno seguro que os outros documentaristas fazem. Tem outros materiais muito legais, mas eles ficam muito na origem dos computadores, é, na história da imprensa, que já está começando a ter um farto material sobre isso. O pessoal já está pesquisando bastante a história das revistas. Eu tenho a impressão que nessa, temporada, nessa segunda temporada você sai disso e você entra, de fato, em como funcionam as dinâmicas das experiências digitais. Foi uma impressão minha por conta do, do corte que eu ouvi, ou a segunda temporada está caminhando para isso? É, a segunda temporada ela tem características bem próprias. né? Uh, eu pensei em, em focar nesse tema, né? olhar para a internet, redes, comunidades, justamente porque na, na, na primeira temporada a gente termina uh, com essa com essa dicotomia ali, né? enquanto você tem, digamos, uma, uma, uma queda das empresas uh, brasileiras que estavam distribuindo jogos, né? e você tem essa coisa da fisicalidade, então os CD-ROMs, as revistas, você tem uma queda de tudo isso e você tem a ascensão da internet. Então, uh, uh, a internet, ela, ela muda o jogo das coisas e ela traz o digital. Então, as, as coisas deixam de ser físicas e passam a ser digitais. Então, a comunicação começa a ser digital. Uh, o jogo vai ser baixado, não vai ser mais colocado no seu computador pelo, pelo CD-ROM. Então, eu saio desse mundo físico e entro no mundo digital. E para o mundo digital, você precisa uh, fazer uma arqueologia, arqueologia digital, né? Você tem que buscar uh, uh, uh, histórias de como essas comunidades existiam, porque... Não existe preservação de arquivos dos anos 80, até existe, mas é muito raro. É muito, é muito difícil você encontrar um log com conversas que aconteciam numa comunidade em 1994. É, então, tem uma questão... Eu estou lidando, lidando com, com uma, uma dificuldade, é, né, até para até para resgatar certos, uh, certos acontecimentos, nem, nem tudo foi registrado em revistas, em jornais, né? o, o, a minha pesquisa em acervo nessa, nessa temporada, ela é um pouco menor uh, do que na temporada anterior, porque muita coisa acontecia no digital apenas, e não era, não tinha cobertura jornalística, uma comunidade no Mir, que não necessariamente estava sendo uh, monitorada, ou estava sendo registrada para para a posteridade, e, e o meu foco era justamente esse, assim, buscar... Entender como o brasileiro, enquanto usuário, usava a internet, o que, que ele fazia, né? Eu não quero contar a história das empresas. Essas histórias já foram contadas, né? A gente tem alguns livros de história. Eu acho que tem um livro chamado Os Bastidores da Internet no Brasil, que conta a história do IG, do UOL. Todos Inclusive, os... os documentos eles são muito corporativos, né, Henrique? Tem muito pouco de pessoa ali, né? Sim, é, são histórias muito sobre negócios, né? Business, assim, que eu exploro um pouco né, no, na primeira temporada, mas eu sempre tento voltar para a humanidade, para os funcionários para os aspectos mais humanos e não tanto uh, capitalistas das coisas assim e, e as histórias que a gente tem atualmente sim da, da internet brasileira né ou elas são muito técnicas ou elas são muito corporativas e eu queria, justamente, buscar as histórias das pessoas. Eu queria entender... Eu parti de um, de um ponto uh, que era mais ou menos assim, né? Hoje a gente tem as redes sociais, a gente vê uh, essa polarização das redes sociais, né? Tipo, essa questão de... A rede social, ela é inevitavelmente uh, política, uh, a gente se envolve em, em muita treta, tem muito, muita questão do engajamento, da economia da atenção, e eu queria entender se tinha algum traço disso lá no começo. Então, eu começava a perguntar para as pessoas, mas tinha isso? Tinha briga? Tinha, tinha cancelamento? Né? Então, eu comecei a partir um pouco dessa questão da comparação com a internet de hoje. E tentar entender como é que essa internet do passado, ela funcionava sem esses algoritmos, sem esse controle das, das big techs. Uh, e o que eu fui percebendo é que era, um, era uma internet, uh, ela era bottom-up, né? Ela uma, era uma internet emergente, que, que ela existia, era mantida pelas pessoas. As pessoas que criavam as comunidades, que mantinham as comunidades, as pessoas que se organizavam sozinhas, elas que moderavam, não tinha algoritmo, e elas inventavam coisas, elas criavam coisas para interagir entre si, e surgiam coisas a partir daí. É, um dos primeiros metaversos brasileiros, que a gente pode chamar dessa maneira, né, era um MUD, na verdade, mas hoje com essa, esse conhecimento uh, direcionado a metaverso, né, tra tra tra tratando essa mistura de videogame com internet, com espaços virtuais, que antes a gente chamava de uh, ciberespaço, né, hoje é chamado, mesmo na academia, assim, de metaverso. Uh, então, uhum. uh, a, gente pode, a gente consegue considerar né, esse primeiro metaverso brasileiro de 96, 95, né, que se manifesta bastante ali na virada do milênio, era de uma riqueza absurda, assim. Uh, as histórias que eu ouvi, que eu consegui uh, reconstruir a partir de relatos... E justamente me aprofundando nessa comunidade, conversando com as pessoas que participaram, uh, você vê um, uma história maravilhosa, assim, de como essas pessoas foram impactadas pelas vivências nesse espaço digital, né, que era basicamente um jogo em texto, não tinha imagem, não tinha som, não tinha nada, assim, era só texto. Então, uh, é muito fascinante, assim, você começar e ver que tinha uma internet muito rica, embora ela fosse obviamente muito limitada em termos de acesso, embora uh, uh, nem todo mundo tivesse a capacidade de ter um computador e muito menos uma linha telefônica uh, em casa, porque linha telefônica era muito cara, o computador era muito caro, então era uma coisa mais restrita, né, e isso começa a mudar ali nos anos 2000, mas eu queria justamente entender um pouco dessa trajetória, assim, como a gente sai ali nos anos 80, numa, num período de ditadura e já tem experiências com uma rede nacional, né, que conectava computadores no, no país inteiro antes da chegada da internet, que é uma produção dos Estados Unidos, né, uma, uma criação dos Estados Unidos. A gente teve uma, uma, uma nossa, digamos, mini mini net ali, que não era mega conectada, não estava conectada uh, via TCP/IP, né, então não estava ligado no resto do mundo, mas a gente teve uma internet nossa, brasileira. Como assim, sabe, no meio da ditadura, que loucura. Então essas histórias são uh, cheias de personagens fascinantes, cheias de fatos fascinantes, e é isso que eu estou tentando resgatar para a gente olhar para tudo isso e tentar entender mais ou menos onde a gente chegou e por que, que a gente está aqui e o que, que mudou de lá para cá. Tem uma coisa que me deixou muito feliz, e até vou fazer um disclosure aqui para não serem assim, ah, o Pedro está falando isso por causa de tal ponto. Você entrevistou o Demiguetico do, do Comitê Gestor da Internet. Eu fui assessor do Comitê Gestor da Internet na época do, do, da aprovação do Marco Civil. Eu até fiquei feliz que naquele jornal Opção, quando você estava falando da cartilha do Lula Play, você mencionou que uma das inspirações que eu tinha jogado lá no grupo era essa. E eu imagino que ele deva ter te contado as histórias das BBSs, das primeiras comunidades, de como aquilo era, era quase um negócio rebelde e era meio que uma brincadeira ali de... Eles não sabiam no que aquilo ia dar. E, tinha, e acho que o centro daquilo era a cultura que era totalmente o oposto hoje das culturas das Big Techs, que era uma utopia mesmo, meio... An... Não estou nem falando de comunismo ou socialismo, estou falando anárquico mesmo. Era... As pessoas iriam criar as próprias comunidades. Sem dar spoiler do podcast, é mais ou menos isso que ele colocou para você? É, eu direcionei bastante perguntas, né, para ele. Eu, eu, eu fiz perguntas mais específicas sobre o começo da internet, do, do dessa virada para TCP/IP, que determina de fato a internet no Brasil. É, essa questão das universidades, que ele trabalhou diretamente com isso, né, de de trazer, de fazer as primeiras conexões. Uh, eu pedi também um pouco dessas, uh, da, das primeiras comunidades ali que surgem no Brasil, ele me trouxe um pouco dessas perspectivas, mas é muito curioso, assim, que ouvindo de diferentes pessoas, você vai vendo que existem diversos pontos de partida, assim, né, o, o Demi ele fala muito sobre a internet, então, a, a, a, a, essa, essa rede que vem dos Estados Unidos, que se sobrepõe, a, a rede que estava sendo construída no Brasil antes disso, né? Que, que tinha outros protocolos e tudo mais, e que tinha outras comunidades. Então, isso é muito louco, né? Você tem uma rede uh, de, de, que ela acaba ganhando um escopo, um tamanho muito grande, ela por, por, talvez por conta desses protocolos serem mais fáceis, mas serem mais eficientes e que acaba convencendo diferentes universidades ao longo do uh, ao redor do mundo, né, a se conectarem e que forma a internet, ela acaba se sobrepondo a outras redes no mundo que já que estavam sur surgindo também, e, acabam, uh, e acaba sofocando, uh, né, essas redes. Então aqui no Brasil como exemplo disso, você tem o um vídeo texto, que vídeo texto uh, era uma tecnologia inglesa na verdade, mas a que veio aqui para o Brasil era importada da França, e você tem ali uma, um nascimento de um espaço de serviços, de, de comunidades, de conexões, uh, de, de, de expressão humana mesmo nesses espaços, nesses ambientes virtuais, digitais, e que, basicamente, ela, esse, esse, esse, esse, essa rede, né, esses espaços, são soterrados pela internet, porque a internet chega e muda tudo, né? Então, essas pessoas, basicamente... Migram ou deixam de usar, e todos aqueles serviços e jogos e artes e tudo que foram, todas as coisas que foram criadas para essa rede, deixam de existir, né? Então, tem uma questão de memória que ela. Você só consegue preservar esse material se você conversar com as pessoas que usaram uh, e que viveram essa, essa rede, que construíram coisas para essa rede. Porque eu não sei nem se elas seriam compatíveis atualmente com computadores atuais, porque texto era um, outra tecnologia, era um outro negócio, né? Então, é, é muito curioso, assim, perceber essa, esses diferentes pontos de partida, né? Porque quando se fala de história da internet, tá, a gente pode começar em 88, quando as... as, as as universidades se conectam na internet, mas eu estou considerando a pré-internet, eu estou considerando o que começou uhum. lá no comecinho dos anos 80, com o Embratel, Telesp, né? E, e justamente o que as pessoas faziam com isso. É, como elas a linha, a linha caríssima da FAPESP via Embratel. <risos> é, pois é, então, essas histórias da, da, da, do lado acadêmico e técnico, eu até ouço, eu até coloco no, no podcast, porque eu acho importante contextualizar, mas eu não me foco nisso, porque... Eu, eu mesmo tenho dificuldade de, de, de entender e de achar divertido, sabe? É, um, é meio maçante. Então eu tento, tento pegar toda essa parte mais complexa, tento transformar uhum. isso, sabe? Tipo, fazer uma, uma adaptação, levar isso para o ouvinte de uma maneira agradável, interessante, mas sempre me focar no usuário comum, no que as pessoas faziam. Porque aí, é aí que a gente se identifica, porque a gente, enquanto ouvinte, né... Que, sei lá, eu comecei a usar a internet em 99. Muita gente, eu acho que a maior parte das pessoas talvez começaram realmente nos anos 2000. Mas a gente começa justamente como usuário. O que, que a gente faz como usuário? Como que a gente usa como usuário? Então, é, é, eu quero usar sempre esse, essa perspectiva, mesmo que seja lá nos anos 80, mesmo com as BBS, para encontrar essas histórias de comunidades e o que, que surge... Uh, uh, e como elas se organizam, e quão diferentes elas são uh, das comunidades e da maneira como a internet se organiza hoje, né? Com as Big Techs e as, uh, os algoritmos. Uhum. Falando do, do lado que a gente se identifica mais, Henrique, você fez alguns dos vídeos mais... que eu considero mais interessantes relacionando games e política no Overloader, tanto na parceria que vocês tiveram lá na Carta Capital. Você falou de jogos feitos no Irã, você até fez um vídeo mais genérico falando do que, que existe de político. Era a época do, dos trailers ainda do The Last of Us Parte 2, eu estava começando é, a se solidificar essa discussão. E aí, puxando um pouco para essa segunda temporada do Primeiro Contato, você trabalhou no UOL, trabalhou no IG, trabalhou em portais com comunidades gigantescas, e eu sempre ouvi uma fofoca que os, o germe da extrema-direita estava lá no fórum do UOL. É, como é que foi um pouco, como é que está sendo, tá verdade? Você está em financiamento coletivo, lidar um pouco com esse material antigo e, e puxando até para a coisa que você falou, que a gente tem uma identificação maior. Você vê uma origem de muitos dos problemas que a gente tem hoje nessas comunidades? Sim. É, eu conversei com uh, diferentes pessoas já sobre um, o Fórum aos Jogos, uh, ele vai ter um episódio específico, né, sobre, sobre fóruns, e, uh, fóruns e comunidades nesse período, mas especificamente, né, dando uma atenção especial ao Fórum aos Jogos, porque ele foi o maior fórum de internet no Brasil nesse período, uh, que sai um dos maiores fóruns do mundo, e era um fórum de games, e que de repente começou a virar um fórum de política, Uh, né, a partir dos anos 2010 uh, e não só um fórum de política qualquer, mas um fórum que tinha ali uh, era um espaço seminal da própria extrema direita como você mencionou né você tinha ali basicamente uma, uma divulgação muito grande do curso do Lavo de Carvalho a primeira vez uh, que eu ouvi falar do Olavo de Carvalho foi no fórum aos jogos na época que eu era moderador do fórum aos jogos quando trabalhava no UOL e isso lá em 2009, né? Então faz tempo assim, a gente não, não não existia bolsonarismo, né? O máximo que a gente sabia do Bolsonaro era suas eram as suas aparições ali no CQC, né? Que obviamente é viravam um, o assunto do dia no no no fórum. Uh... E como esse espaço né, vai sendo contaminado por essa perspectiva, tem, tem toda a questão ali da, uh, do, das manifestações de 2013, tem, uh, tem toda uma questão da própria boatequice no, no fórum aos Jogos, de como as Jura? pessoas reagiram a, a esse evento, uh, porque você tem. Você tem um. Naquela época, a gente eu acho que não, não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas existia ali um movimento de, uh, de masculinismo mesmo, né? Uh, era um, um começo de um, de um masculinismo que, obviamente, ele era importado de chance de outros espaços digitais onde existia menos moderação, porque no Fórum aos Jogos tinha moderação, mas uh, no Fórum aos Jogos você tinha, você tinha já uma linguagem que acabava di direcionando muito desses usuários jovens, muitos homens jovens, para essa mentalidade da, de extrema-direita que acabou se solidificando com o bolsonarismo aqui no Brasil. Então, sim, assim, é, é um... É, é, eu acho muito emblemático, né? Porque é justamente um, um dos maiores fóruns uh, do país, um fórum de videogames dentro do UOL, né? Então tinha ali a, a, a, o selo de qualidade do UOL, né? Esse espaço digital... Uh, e que, e que você, a gente vê essa transformação, né, em 2010, ali, é, eu, virou um espaço em céu, masculinista, bolsonarista, e em 2018, inclusive, no próprio ano das eleições, no ano que o, o Jair Bolsonaro é eleito, foram Fórum, acho que um pouco antes, ele é fechado. Uh, então, essa história, ela é bem interessante, né, é interessante de se olhar atualmente, uhum. uh, para entender como que o fórum surge, como ele se transforma, por que que ele se transforma, o que que acontece durante esse período, né, uh, e como esse espaço de socialização uh, voltado a esse público masculino que falava de games, que falava de coisas mais nerds, né, como esse espaço nerd, ele é cooptado. Então isso certamente faz parte da, da, da, da narrativa que eu quero comentar, que eu quero trazer, uh, e obviamente é um dos últimos episódios, né, porque não, não dá para a gente olhar muito mais, muito além disso, porque é o que a gente tá vivendo, né, uh, como documentarista, assim, a gente tem que ter uma certa distância, para conseguir uh, analisar, entender. E a gente está num processo de entender o que aconteceu ainda. né? Eu acho que esse episódio uhum. talvez ajude nesse, nesse sentido. É importante mesmo, e eu acho que corajoso você de, de, de desenterrar, porque é, uma, é um exercício de arqueologia. O, o meu sócio, Carl, está aqui na, no nosso comentário, ele perguntou uma coisa aqui para você sobre essa temporada. Você se identifica mais com essa segunda temporada? Diz mais sobre a sua história profissional? E uma outra coisa que eu ia... Emendar nessa pergunta, é, eu não digo só a respeito do, do All Jogos ou da extrema direita, você mergulha um pouco no material que te agrediu um pouco, você sendo LGBTQIAP+, e sabendo que o universo de games é masculinista nesse ponto? Vou tentar responder em duas partes. É, quanto à pergunta do Carl... Eu acho que eu me identifico bastante com as duas temporadas. A primeira porque tá muito ligado à minha infância, à minha relação com computadores. <coughs> ligado até... Tem uma questão paternal muito interessante, né? Porque é meu pai uhum. que me deu um computador e... E... Eu, meu pai ouviu o podcast, ele não acompanha muito o meu trabalho, ele não entende muito do meu trabalho, assim, a impressão que eu tenho, né? E quando ele ouviu o podcast, eu acho que ele entendeu muito bem, assim. Ele ficou muito emocionado, né? Então... É, uma vez eu levei para para terapia, a minha é. terapeuta concluiu que a primeira temporada do Primeiro Contato foi uma carta de amor ao meu pai. <risos> eu achei muito bonita <risos> a interpretação dela. Uh, mas eu acho que tem, tem uma coisa assim, um vínculo muito forte emocional, eu acho, na primeira temporada. A segunda tem menos, porque uh, eu comecei a usar a internet em 99, como eu falei. Então, muito do que eu tô resgatando, eu não vivi, eu não participei, eu não fui usuário. Uh, então eu não usei BBS, eu não usei Mirk, uh, eu nem sabia da existência do videotexto até começar a pesquisar essa temporada Ou do, do projeto Ciranda, eu, no máximo eu assim de relance, mas não sabia o que, que era Então tá sendo uma investigação mesmo, assim um aprendizado, e, e extremamente fascinante, né? Porque eu como uma pessoa que trabalha com internet, mas não sabia dessas... De, de, de, desses, de, da existência desse, dessas redes iniciais brasileiras e tudo mais acaba sendo muito fascinante, né? E eu acho que eu quero levar um pouco desse fascínio dessas das histórias desses personagens uh, para o ouvinte para compartilhar um pouco né dessa dessa descoberta e, e, e eu, eu começo a usar a internet justamente a partir de dois, dois mil ali 99, e é muito interessante como, e já puxando a sua pergunta, Pedro, a internet para a população LGBTQIA+, ela é muito atrelada à própria sexualidade, orientação uh, orientação sexual, identidade de gênero, porque é onde a gente começa a se manifestar, começa a se, uh, se expressar de, um, de uma forma mais segura. Porque antes disso, quando eu usava a internet, ali em 2000, né, quando eu comecei a usar a internet, primeiro, a gente não tinha referências, uh, não tinha representatividade na mídia, uh, personagens LGBTQIA+, geralmente eram, uh, se eles existiam, eles eram, sei lá, alívio cômico de uma série, uh, e, então a gente não tinha muita referência, não tinha muita informação, e a internet, ela chegava para dar uma quebra nisso, né? De repente, com a internet, você tem acesso a um bate-papo, onde você pode conhecer pessoas iguais a vocês. Você fala, nossa, eu não tô sozinho no mundo. Tem pessoas na minha cidade que são gays, sabe? Tipo, eu quero conversar com essas pessoas. E daí, claro, tem todo o um aspecto também de, de pegação, de você de desenvolver a sexualidade a partir daí, mas tem essa questão também social. Uhum. E, e uma questão de organização política mesmo. Uh, um dos meus entrevistados na segunda temporada do Primeiro Contato é o André Fischer, que é o criador do, do, do Mix Brasil, que começou com uma BBS. E ele me conta coisas fascinantes, assim, de como eles uh, justamente não só criaram esses espaços seguros uh, para pessoas LGBT se conhecerem, uh, que antes estava muito, muito uh, limitado a guetos, né? Você tinha que ir num bar... Esse sei lá, tipo, no, no centro da cidade, numa portinha, sabe, para você conhecer uhum. pessoas iguais a você, e de repente com a internet, com uma BBS, você conseguia se conectar a outras pessoas iguais e se organizar politicamente, porque você, você começava a ganhar um pouco mais de noção, né, de, de questões até de direitos, igualdade, né, as pessoas começaram a se desenvolver muito, eu acho que a população LGBTQIA+, ela foi uma das primeiras a se organizar politicamente com a internet, já nos anos 2000, e... Ou, na verdade nos anos 90, né, com a própria BBS, então uh, isso é extremamente importante, assim, tá muito uh, atrelado, e, e não, eu não acho que seja uma coincidência, mas muitos dos meus personagens dessa temporada, da segunda temporada, são pessoas LGBTQIA+, por conta disso, né, eu comecei uhum. a perceber como inevitavelmente, eu estava conversando com uma diversidade, de pessoas diversas, porque a história da internet, ela está conectada com essa diversidade, sabe? É muito interessante. Muito, muito bom mesmo. Não, eu notava isso, até eu sendo hétero, branco, cis, é uma coisa interessante, mas eu era é, intro, é, introvertido com mulheres, né? Então, o caso, a internet, ela é um escudo um pouco para isso, né? Você acaba embarcando, o jogo vira um argumento, a comunidade online vira um argumento para você ter um papo é, com a pessoa, isso é muito interessante e é bem um traço da nossa geração que eu acho que, inclusive até uma coisa que eu ia te perguntar é, é, essa cultura da, da geração mais atual do, dos Tinders, da vida eu acho que a gente viveu um período ali da, eu, não quero, eu não quero ser nostálgico e também inventar memórias mas a gente viveu um período que, de fato que eu não digo o tipo de relação, eu acho que a, a, essa relação que a gente teve lá atrás ainda existe hoje, mas a velocidade é muito diferente, né Henrique? Porque hoje por Sem um dúvida. swipe você dispensa uma pessoa, né? É, não, isso muda tudo, né? Porque justamente é, o, o Tinder, ele é, ele é construído de uma forma que acaba tratando os indivíduos como descartáveis. É, então, na mesma velocidade que você dá um swipe, swipe numa pessoa, você pode descartar uma pessoa, porque ah, vai aparecer um próximo, mais bonito, mais rico, mais gostoso, não sei o quê. Né? E, e, e isso afeta diretamente a vida das pessoas, né? a vida sexual, emocional, é, e afeta a maneira como a gente se relaciona. Né? Então, é a tecnologia moldando um aspecto extremamente importante da, da, das nossas vidas da sociedade. Né? Eu, não, eu não chego a abordar isso, é, porque essa parte mas contemporânea da internet eu não, não vou tocar muito, eu quero me focar, eu acho que no máximo ali o meu limite é Foram aos Jogos e Orkut. Uh, mas esse aspecto de, de romance, de socialização, de sexo, ele aparece no primeiro episódio. No primeiro episódio eu tô falando de anos 80. Sabe? Então assim. É... Desde e... os anos 80, os seres humanos usam a, te... a tecnologia para transar, meus amigos. É, é, isso? é isso, assim. É porque ainda mais eu não sei, Aí é uma coisa que eu também não cheguei a pesquisar tanto para entender, para descobrir. Mas existe uma coisa, e eu, eu, eu, eu acho que eu ouvi de uma outra pessoa até agora: existe uma coisa do brasileiro. Acho que o próprio Orkut, eu entrevistei o Orkut, né? O, o criador é. do Orkut. Ele mesmo fala. Brasileiro, ele tem uma, uma cultura uh, de comunicação, né, de um certo uh, calor, assim, tipo, de uma proximidade, de uma, uma coisa verbal, uh, e uma outra pesquisadora, a Ivelisse Fortin, que inclusive, uhum. uh, ela também trabalha com games, ela, acho que ela trabalhou na última pesquisa uh, da, da indústria de games o aqui censo. no Brasil, divulgado no Censo, divulgado pelo, pela Abra Games, ela, ela, ela estudou o Vitalia Mudge, né, que era um, um, esse, esse mundo, mundo virtual que eu chamo de metaverso, é, ali do, do, da virada do milênio, ela, ela é psicóloga, né, e ela, no trabalho dela, ela fala que ela encontrou uh, literatura estrangeira, né, acadêmica, é, algumas referências de que lá fora uh, existe, né, no exterior, as pessoas elas também têm uma necessidade de se encontrar fisicamente, mas não tanto quanto no Brasil. O, Brasil, o brasileiro, a partir do momento que ele entra na internet, ou, ou na, mesmo na pré-internet, ele já tem uma necessidade de encontrar pessoas para conhecer fisicamente, ele leva para o físico, ele leva... Pro, pro físico, né, ele leva as pessoas que ele conhece, ali por pseudônimos, e ele leva para o mundo real e essas máscaras caem rapidamente, né? Porque ele Sim. quer saber quem é aquela pessoa. E, e é curioso, né? Porque no passado... A gente tinha essa tendência de levar para o mundo real, de fazer encontros, né? Sim. o, era um, o... Evento do... era um evento dos fóruns, as pessoas não lembram disso, mas era um negócio assim, os nerdola ia tudo lá e era quando rolava as coisas e tal, saiam tudo... amizades, histórias. Tudo, né? Todos os, os, os espaços digitais, eles convergiam para a fisicalidade. Eles levavam as pessoas... Uh, para a fisicalidade, né, os encontros surgiam naturalmente nas BBS, no Mirk, né, os Mircontros que eles chamavam, ou Ircontros, né, no Orkut, uh, mesmo no Facebook, né, teve uma época ali no, no, no Facebook, um, naquela época da, do flash Mob, né, que uhum. tipo, rolava o Flash Mob, que eu acho também uma coisa fascinante, assim, era uma maneira das pessoas se organizarem digitalmente para um evento local, que geralmente não fazia nenhum sentido, assim, era só uma bobagem, uma interação social bizarra, assim, todo mundo, cada um ia para um canto. É um negócio muito fascinante, eu amo essa fase da, da internet, que era. Eu acho que a fase. Quando a gente não estava ainda envolto numa internet tóxica, né, em algoritmos que, foi é, meio que 2013, focavam. Foi em foi um pouco antes. É, exato, sim. Que eu acho que pega também um pouco dessa, desse tipo de organização social que existia no Orkut, que justamente não tinha um algoritmo forçando certas interações. Era um, um, um espaço mais natural ali de interações, é, o, o próprio site era organizado de forma para que, que as pessoas... É, você não tinha necessariamente um feed, né, então a, a maneira como você interagia era diferente, você se focava mais em comunidades, em grupos, no seu próprio círculo social... É, e, e, de novo, né, sempre voltando ali para a fisicalidade. Eu lembro que eu participava de um, de um grupo no, no Orkut, que era justamente chamado Queer Nerds, né, tipo Nerds Queer, uh, que era um grupo de, justamente de pessoas uh, uh, gays, lésbicas, uh, trans, que tinham em comum gosto por jogos, tabuleiro, RPG, e que se encontravam quase todo mês, né, acho, no Ibirapuera. Então, tinha essa coisa da fisicalidade que parece que a gente perdeu atualmente, assim, as redes, elas têm uma tendência a prender as pessoas na própria rede hoje, né, primeiro que a gente tem o celular, então, o celular facilita demais, né, esse, esse acesso às redes, às redes sociais, a gente está sempre conectado, né, diferente daquela época em que a gente tinha que entrar na internet, tinha que fazer a descagem, tinha que pagar o pulso, tinha que, uh, né, era uma coisa muito mais limitada, né, hoje a gente está sempre online, não é uma questão, mais e as próprias redes sociais elas são estruturadas de forma a gerar esse engajamento a fazer o ter aquela timeline ali que vai toda hora te botar um negócio com, com... Né, alguma grande nova briga algum grande novo tweet algum grande vídeo de gatinho fofinho algum grande meme e você fica naquele doom scrolling infinito quando você vê que você perdeu três horas da sua vida sem fazer nada, numa superficialidade absorvendo um monte de coisa tóxica e não participando de nada direito e é um negócio completamente uh, prejudicial para a nossa saúde, né? é muito diferente de como era no passado né? então eu acho que, eu acho que Talvez seja interessante, assim, eu acho que um dos efeitos positivos do, dessa temporada é justamente isso, assim, trazer, como, mostrar uma perspectiva de como era a internet, de como a gente se organizava e como era uma... Como, como as relações sociais elas eram mais saudáveis e talvez mais ricas nesse momento, e talvez a gente devesse resgatar um pouco disso de alguma forma. Como, eu não sei, porque a gente está preso nas redes sociais, né? Uh, talvez dependência de alguém como o próprio Okut chegar com uma nova rede social, né? Ele que defende essa ideia de, ser, de ter que criar uma rede anti-meta, anti-algoritmo, anti-cultura de... Ou talvez, né, Henrique? Uma coisa que eu me peguei pensando esses dias, é, eu tive uma experiência pessoal, assim, essa coisa do, do algoritmo é muito sério mesmo. Eu estava com sobrecarga de uso da internet. Aí eu comecei a estabelecer alguns limites no meu uso, assim, tipo, determinado horário eu não vou usar mais, é, aquele Fear of Missing Out, tipo, se, eu per se perder, perdeu, entendeu? A gente tem um horário limitado, você olha as informações e, tipo, você vê o que você faz com isso. Talvez não seja o caso da gente não esperar uma nova rede social, mas mudar os nossos próprios hábitos, assim, pôr talvez alguns limites que o celular acabou estragando um pouco. Eu acho difícil porque isso já é tão propagado há, há tanto tempo, é. né? Inclusive por pessoas que são especialistas, por mesmo os engenheiros de tecnologia por trás das redes que entendem os malefícios que elas causam, né? E essas pessoas estão falando sobre isso há muito tempo e a gente não está diminuindo o uso de internet. A gente não está saindo... Das... É, faz, sei lá, uns, pelo menos uns cinco anos que começaram a sair aqueles aqueles artigos, assim, cinco motivos para você apagar as suas redes sociais. A, a gente apagou? Não. No máximo, assim, a gente saiu do Facebook, porque foda-se aquela merda, né? Agora a gente tá em outros... Pior outros que eu tô c... lá ainda, cara. Eu tô, tô, tô, tô, tô, tá só eu lá com os livros, porque a galera de política usa muito ainda. Uhum. É, então, eu, eu tenho meu perfil lá, eu não uso, não fico passeando no timeline lá, mas assim, eu tenho meu perfil justamente para fazer investigação, para Uma das coisas que eu acabei uh, fazendo né, para essa temporada foi entrar em alguns grupos uh, de ex-usuários de, de, de plataformas antigas, de comunidades antigas, que existem no Facebook. Então, acaba sendo importante para isso, né? Um grupo foi o grupo de ex-funcionários da Embratel, que é um grupo... Cara, Nossa. foi uma, uma loucura, assim. Tipo, eles, eles me aprovaram, porque eles, eu falei né, que eu queria... Estava trabalhando num áudio documentário e tudo mais. Eles me aprovaram e quando eu cheguei nesse grupo, parecia um obituário, assim, porque toda semana era um, um velhinho morrendo, e eu fiquei, tipo, meu Deus, as pessoas estão morrendo, Justamente cara. pelas mortes, o engajamento devia ser muito maior, né, porque a molecada <risos> foi embora do Facebook, tá lá, os caras, é, esse cara foi um grande homem, não sei o quê. Então, pior que é coisa. um grupo fechado, né, um grupo só de ex-funcionários, e muitos funcionários ali dos anos 70, 80, 90, da Embratel, então não tinha tanta gente, né, então, isso é interessante, né, quando você tem um grupo fechado, você, você elimina um pouco da toxicidade, né, não é público, então não vai vir uma pessoa invadir e falar merda uh, e você mantém a comunicação entre aquelas pessoas. então era, era um espaço assim de, de lembranças né de, de ao mesmo tempo de luto constante porque os velhinhos estavam tav morrendo né e eu procurando justamente um desses velhinhos que poderia contar a minha história né a história que eu estava buscando e eventualmente eu cheguei em uma, em uma pessoa que foi justamente um engenheiro muito importante, é uma pessoa fantástica, assim. Eu tenho um... Me senti privilegiado de entrevistar. Uh, uh, ele se chama... Uh, uh, uh, como que chama? Pierre, peraí, deixa eu pegar aqui o nome dele. Uh, o Pierre Lavelle. Ele é um francês, na verdade. Nossa. Ele... É, é, só que ele se mudou pro Brasil nos anos 70 e tudo mais. Tem toda uma história interessante com computação brasileira, com a... Uh, Uh, o próprio Embratel, o Projeto Ciranda, a história dele é fantástica. Eu consegui entrevistá-lo, foi incrível a entrevista, assim, como eu falei, me senti muito privilegiado em poder ouvi-lo e poder contar essa história, e, mas foi muito engraçado que quando eu cheguei nele, ele falou assim, uh, eu falei, ah, você está disponível para uma entrevista? Ele, uh, claro, vou, mas vamos logo enquanto, que eu, enquanto eu ainda estou vivo, sabe? <risos> Caramba, parece que... Parece que eles próprios sabem que eles estão chegando, sabe, tipo num, corre, num limite aí, da vida. Jovem, corre aí, Vamos jovem! Vamos contar essa história logo, sabe? Então, assim, tipo, é muito curioso, assim, como justamente uma boa parte dos, dos, dos personagens, eles têm idade mais avançada, né? Então eu lido muito com essa, essa questão do tempo, da memória, ainda mais num período ali de, de pandemia, né? Eu sempre lidei muito com esse medo de perder um personagem, de repente, né? É, então é, é um... É um uma, são, são algumas sensações estranhas assim, que a gente lida durante a produção dessa temporada. Eu tenho mais algumas perguntas para você, mas deixa eu ler só os chats aqui, que tá muito bom. É, primeiro aqui, a Erika Caramelo mandou Boa noite, amigos, dois gigantes do jornalismo de games. Beijão, Erika. Obrigado por estar prestigiando aqui a gente. Beijo, Luiz Érica. Fernanda ok live no Facebook. Pois é, a gente está no cemitério <risos> nesse momento. Será uma nova experiência para mim. Boa noite. Eu faço, na verdade, porque o YouTube da rádio eu não tenho acesso, então eu estou fazendo pelo Facebook mesmo, que é o que sobrou aqui. E eu, deixa eu ver no aqui. Facebook aqui. <risos> A, a sua primeira entrevista está sendo no Facebook. <risos> Importante dizer, né? O Arthur Palma hum. mandou aqui. A primeira temporada do Primeiro Contato é sensacional. Tem muita história fantástica. Ansioso para ouvir essa nova temporada. Tem alguns elogios aqui muito interessantes. A Erika Caramelo lembrou de um texto muito bom seu. Eu sempre uso o texto do Rick sobre o estúdio Sierra em sala de aula. Tem muita coisa bacana nessa... Que não é necessariamente o Primeiro Contato que você produziu para o pro Overloader. né? Tanto de jogos recentes... Quanto à própria história da Sierra, né? Você preencheu ali muitas lacunas da história do, dos games, né? Sim. E sabe o que é engraçado? Eu acho que, na verdade, tudo começou. Tudo começou. Mas assim, tipo, a história da Sierra. Esse, esse, esse artigo que eu escrevi uh, sobre a história da Sierra, uh, Roberta Williams, essa questão do computador no ambiente doméstico. Uh... É, é muito forte nesse texto, justamente porque eu me inspirei muito num trabalho de uma pesquisadora norte-americana chamada Lane Nooney, que ela explora justamente isso, assim, a chegada dos computadores nos ambientes domésticos, uma questão de gênero, como as mulheres usavam, os computadores na cozinha, uma coisa que acabou não chegando muito no Brasil. E, e, e, e, e lendo e acompanhando um pouco do trabalho dela, eu comecei a pensar um pouco em como usar um pouco dessa abordagem para o Brasil trazer um pouco dessa abordagem para o Brasil, né, de tentar entender também como os computadores chegam no, nos lares dos brasileiros, o que, que isso significa, o que, o que isso muda. Então ela tem um, a Leni Nune tem um, acho que uma importância muito grande ali e o próprio texto da Sierra, né, acaba sendo uma, um produto direto desse, desse meu olhar para o trabalho dela, porque ela ela mesma está escrevendo um livro sobre a Sierra, porque ela entende a, a, como a Sierra está diretamente conectada a essa história dos computadores nos ambientes domésticos, porque a Roberta Williams teve acesso a um computador quando o marido coloca um computador para dentro de casa, e ela, que era uma dona de casa, assim, não tinha nenhum contato com tecnologia, fica fascinada, começa a desenvolver jogos, né? Então, tem uma história muito fascinante ali, que eu acho que é, vale a gente conhecer, para a gente entender essas relações entre tecnologia e gênero. Uh, e eu acho que, justamente, o primeiro contato, ele acaba... Uh, Entrando um pouco depois disso, né, Antes, um pouco depois de eu ter publicado esse texto, até também como um produto de uma curiosidade minha, que começa ali em 2015, que eu já tinha uma... Eu, eu, foi um dos, um dos primeiros textos que eu publiquei no Overloader, é, que foi sobre como a, a, a Brasoft desbravou a sim, dublagem sim, de games testemunho. nos computadores, é, em, sabe muito, muito, muito antes disso acontecer nos, nos consoles, né, uh, hoje, dublagem nos consoles, né, em videogames, é uma coisa super comum, mas nos anos 90 só a Brasoft fazia isso, e algumas outras uh, empresas brasileiras também, né, que faziam localização de jogos aqui no Brasil, que justamente, assim, é uma história que eu, que eu acho que é até importante, que acabei levando para a primeira temporada do Primeiro Contato, né, e que começou nesse texto ali em 2015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 A partir do momento que você entrava na, na, no ambiente virtual de novo, você podia ser preso e podia cair nas punições ali dos, do, hum. do, dos, dos admins, né? Deixa eu te fazer uma pergunta de bastidores, que até é melhor para não dar tanto spoiler, porque o, o trabalho do Rick ainda está em desenvolvimento, gente. Por isso é fundamental que vocês apoiem. Eu já vou, eu vou jogar o link agora da benfetoria, que já está aqui. Tá com 10 mil reais acumulados, gente. Eu estou pobre, mas eu estou aqui ajudando meu amigo Rick Sampaio divulgando e a gente vai explicar direitinho as metas aqui para vocês entenderem. Mas, Rick, é... o primeiro contato, a primeira temporada, você produziu na pandemia, né? Você já tava trancado em casa, muito provavelmente já tá sofrendo com problemas de saúde mental que todos nós passamos. E essa segunda temporada, eu acho que. É, a... O vírus continua aí, mas a gente está relativamente é, aberto, assim, você consegue conversar mais pessoalmente com as pessoas. Isso melhorou muito o trabalho, não teve tanta diferença? O que, que você sentiu a respeito disso? Para mim, na verdade, não teve muita diferença, porque como ainda é um trabalho independente e de baixo orçamento, digamos assim, né? Eu não tenho, eu não, eu não vou para a rua, eu não. Pego o avião, vou para o outro lado do país para conversar com o personagem. Eu faço tudo remotamente. É, eu percebi que funciona. É, no máximo que eu vou ter é, é alguma discrepância de qualidade de áudio, né? Porque cada um tem um equipamento diferente, grava de uma sala diferente. Em alguns áudios eu vou ter que tra tra trabalhar melhor do que outros. É, e, claro, a, a, a comunicação via Google Meet, por exemplo, que é o que eu uso ela não é tão boa quanto uma comunicação cara a cara, né, você, eu preciso conquistar o personagem com... Tem um trabalho maior ali pra conquistar, pra convencer de que eu sou uma pessoa que tá fazendo um trabalho sério, de que eu sou uma pessoa confiável, é, eu já perdi personagens justamente porque, sei lá, a pessoa não, não confiou, olhou pra minha cara e falou, ah, quem que é esse moleque que tá, trabalha com videogame, tá querendo falar de internet? Cai fora, sabe, tipo... Pessoas que, inclusive, pessoas importantes, assim, que eu tentei contato e não me responderam. É, se eu fosse... Se, tivesse um, se fosse um contato físico, né? Se fosse um contato uh, uh, que não fosse limitado a redes sociais ou a um e-mail, talvez eu conseguisse ter uma conversa melhor uh, com algumas pessoas. Mas, apesar disso, tá funcionando, sabe? Tipo, eu consegui, eu acho que uhum. criar uma um ritmo de trabalho, uma estrutura de trabalho que, para mim, funciona. Eu consigo fazer as entrevistas via Google Meet, gravo, uh, faço transcrição dessas entrevistas, eu uso uma, uma plataforma chamada Scriba, que é bem legal, ela faz a transcrição automática, eu só preciso fazer algumas correções, daí analiso, separo os blocos dos, dos temas, vejo como esses temas se encaixam dentro do... do... Do, do tema maior, vejo como é, essas conversas dialogam, esses personagens dialogam entre si, tentam montar esse quebra-cabeça e vou estruturando os, os episódios, né? Uhum. deixa eu ler mais alguns chats aqui eu juro que já está se assim, encaminhando para o final mas eu, eu, eu realmente gostei do teu trabalho e tá, tá boa aqui a conversa mas o Júnior Cecílio mandou aqui ó, feliz de acompanhar o Rick se tornando um grande historiador dos games, o trampo dele me deixa com o coração quentinho e faço questão de compartilhar espero que tenham muitos mais a gente espera aí umas quatro temporadas uma trilogia, enfim é, Pedro Santoro Zambon mandou aqui, Rick sou fã o primeiro contato é um dos melhores documentos sobre a nossa indústria de games, o meu podcast favorito de 2022. Já vejo que será o de 2023, com a temporada no, é, nova. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. aqui. O Luiz Fernando Aoki. É interessante isso: o valor ainda está no intersite portal, o valor das pessoas que criam os conteúdos fica meio que perdido na transição. É, o Arthur Palma está tirando sarro aqui da, da, do Clube da Terceira Idade do Facebook, ele lembrou aqui que estava falando com meus alunos lá no Canadá sobre os mobs outro dia, a garotada canadense custou a entender o que era, achei hilário porque não parece, na verdade não é algo, é coisa de 10 anos atrás gente, acho que não, é. É, é recente isso, é bizarro, mas para a galera eles não lembram. E tem um cara importante aqui, que é o Renato de Giovanni que está no comentário: internet é bom pra caramba, Vivo Lavelli, ele é um baita sujeito. Isso que uma coisa que eu ia te perguntar: uma coisa que é uma, uma pimenta muito boa no teu podcast é você registrou as brigas que tinham na microsistemas, as tretas, as confusões aí da própria indústria, até da própria Brasoft, a gente falou da, é, da Zúculo, mas é, teve muita briga, muita muita questão da, do direcionamento. Tem isso na nova temporada? O que, que você poderia dizer pra gente, sem dar tanto spoiler? Tem, tem conflitos, sim. <risos> é, mesmo nessa, nessa história do Vitalia tem conflitos. É, inclusive, eu acho que é um, uma história fantástica, justamente por conta desses conflitos. É, tem, uh, tem, eu acho que assim, tem, tem um episódio específico que eu ainda não terminei de produzir, que tem meio que uma rixa muito interessante, assim, entre dois grupos... Uh, e uma richa assim, tipo, que gerava uh, ataques de DOS, uns outros. Nossa. Tipo, é interessante. Eu ainda não terminei de produzir esse episódio, eu tenho que terminar de fazer algumas entrevistas para ver para onde vai. Isso é, uma, isso é uma das coisas interessantes do, do trabalho documental, né? Você nunca sabe necessariamente para onde vai, ou se você vai conseguir falar com tal pessoa. Uma, uma, um desses grupos, inclusive, que eram grupos de, de MIRC muito grandes, assim, que tinham centenas de milhares de. De, de usuários uh, e eram grupos rivais. Uh, eu sei que um deles eu tentei de todas as maneiras falar com ele, né? Que era o criador do grupo, assim, o responsável, e não consegui, e daí eu consegui falar com o um cara que estava, digamos, num num, num cargo abaixo. abaixo, assim, né, tipo, o braço uhum. direito dele, ele falou, cara, ele não fala com ninguém mesmo, assim, tipo, ele não dá entrevista, daí eu me entrevistei ele, <risos> no uhum. caso foi o Thiago Ayubi, um cara fantástico, e, e, e justamente, eu preciso ouvir esse outro lado, eu já tem um lado, eu preciso ouvir o lado da, da galera que que era acusada de fazer os ataques, né? Então tem algumas, alguns conflitos interessantes que eu quero explorar, assim, Além do próprio Fórum aos Jogos, né? É, uhum. O Fórum aos Jogos é uma história muito conflituosa, assim, né? Muito... tem... Uhum. É, é, é, é, eu, eu acho que é um episódio muito vai ser muito interessante porque ele vai destacar tanto esse lado mais caótico da internet, ali, dos memes, da, das piadas, da, daquele humor absurdo, nonsense do começo dos anos 2010, misturado a essas questões de uh, políticas, né? E é uma história que ela é muito trágica, né? O Fábio Pancheri, que uh, que era o grande mentor do Fórum aos Jogos, ele faleceu justamente nesse ano, no ano em que o próprio Fórum é fechado, né? Então, eu ainda vou terminar esse episódio, num... eu fiz algumas entrevistas apenas, uh, mas eu preciso me aprofundar e buscar alguns personagens tentar entender melhor algumas coisas uh, mas sim, assim, é uma temporada que, embora ela não tenha um, uma única uh, um único fio condutor, né, porque são múltiplas histórias e personagens, como eu falei, né tipo, uh, como no, no Além do Meme, lá do, do Chico Felice, você tem casos fechados ali, né, histórias fechadas. Uhum. Aqui elas também são fechadas, algumas interagindo ou se sobrepondo umas às outras, né, então é um pouquinho diferente. Mas ainda assim, uh, uma boa história sempre tem que ter conflito, né, eu acho que é, que eu de alguma maneira ou outra, eu mesmo que eu não tenha, digamos, fatos de bastidores, eu tenho que explorar esses conflitos para conseguir... Uh, Pra, acho que para mostrar uma trajetória, né, uma trajetória nunca é feita só de sucessos, né, também tem fracassos, também tem momentos uh, de... Uh, de desesperança dos personagens, ou de, enfim, de dúvida, né, eu acho que eu sempre sigo um pouco dessa, dessa estrutura de, de narrativa mesmo, né, de, de mostrar um, uma conquista, de mostrar, né, tipo um... essa montanha-russa, né, de conquistas e decepções, assim, eu acho que toda boa história tem isso, e as histórias que eu estou explorando inevitavelmente acabam tendo isso também. Sim. É, as, as decepções, elas acabam dando, é aquilo que a gente estava falando do grande problema do jornalismo de games, né, como ele é dependente das, das questões comerciais, Aí as histórias das... e passa a ser uma coisa que o noticiário não reflete a realidade, né? É um... é um é uma frustra. É tudo é. só vitória ou é tudo só divulgação e aí tipo você não sabe se aquilo deu certo, se deu errado, se foi uma puta coisa. Até a própria expressão metaverso que você utilizou nessa entrevista toda. Eu entendi o que você quis dizer e faz todo sentido. Mas é uma expressão que, para mim, eu tenho um pouco de bode, porque vem a expressão do Second Life e das comunidades digitais que estão pensando agora com NFT, e eu tenho assim... Está tipo... é contaminado, né? É, eu Sim. fujo disso aí, porque é uma coisa... Eu acho que a questão do, do digital, ele precisa ser... Até muito bom que você está cobrindo essa questão dos... Eu, eu fiz parte de comunidades de Mirk. É... Uma coisa que o metaverso, as pessoas precisam entender que... É a usabilidade que define a utilidade dele. Se não é útil, a galera vai descartar em seis meses, se muito. Então é tipo. É, Web3, exatamente, o Luiz Fernando. Eu entendo, tem gente que tá mergulhada nesse mercado, eu respeito as pessoas, eu não tenho nada pessoalmente contra elas, mas a questão é o conceito. E acaba virando aquele flop comercial, porque se as pessoas não veem utilidade, elas descartam. É, é simples assim. É, no momento, tá... a utilidade é apenas financeira, né? É. Tipo, se eu, se, eu, se eu vejo só um sistema em que eu, eu vou enriquecer, é pirâmide. Então, tipo, se eu não tô ganhando nada com isso, eu vou, a pessoa vai pular fora. É hum. muito óbvio que isso vai acontecer. Agora, é, vou só fazer o serviço aqui, que senão a gente vai ficar duas horas conversando. Tá quente pra caramba, eu não quero passar mal aqui. Mas, ó, esse daqui é o Benfeitoria do, do Rick. Tá com 42% da meta, gente. Cresceu bastante, tem 22 dias. Então, eu peço para todas as pessoas que estão acompanhando essa live... A comunidade dos índios que recebeu aqui o link da live espalhem para as pessoas financiarem o primeiro contato. Qual é a contribuição mínima, é, Rick, de Pix? É um real mesmo? Eu acho que de Pix ela é você que determina. É... Ah, legal. São dois tipos de contribuição no Benfeitoria, né? Você pode fazer a contribuição dentro do sistema de recompensas é, a partir dos valores já estabelecidos, né? Que daí a cada valor você tem uma recompensa diferente. Uh, e quanto mais uh, quanto maior o valor, uh, mais, as, mais recompensas você tem, né? Porque vai somando com as recompensas anteriores. Agora o, o formato de Pix uh, é mais uma contribuição. Você pode oferecer o valor que você quiser mas você não entra no sistema de recompensas. O que eu já falei, na verdade, nas redes sociais, é que uh, se você me avisar, se você quiser fazer um Pix, para ser mais fácil, porque você quer, porque você quer dar um valor específico, é só você me avisar que eu consigo colocar você dentro do sistema de recompensas à parte. Daí eu te envio diretamente, às vezes, um acesso, uh, algum, alguma recompensa que foi prometida ali, eu, eu mesmo consigo encaminhar para você que fizer o Pix. Olha, só para vocês verem aí, spoiler de três personagens, porque tá lá no Benfeitoria, o Rick entrevistou o Orkut Buikutoden, acho que é o nome dele. Não, Você entrevistou não, ele na última vez. Eu nem tentei, nem tentei falar o sobrenome <risos> <do Brasil. risos> de Orkut, Mr. Orkut. Orkut. Mr. Orkut. Você entrevistou ele da, da última vez que ele veio ou foi tipo por internet? Foi agora, foi agora é, remoto então. também. Muito bom. O Demi, que eu conheço lá do Comitê Gestor da Internet e do Núcleo do, ponto, do ponto br e a Camila Rocha, que é diretora, de é, doutora e mestre em ciência política da USP, colunista da Folha, autora de Menos Marx, Mais misses o Liberalismo e a Nova Direita no Brasil. Então o Rick, ele entra mesmo nesses assuntos políticos aí da formação. É, ela ela é, foi muito interessante para mostrar um pouco da perspectiva... Do, de como a gente usa... A gente, né? De como muitos grupos aqui no Brasil, uh, think tanks, de direita, começaram a usar o Orkut justamente para promover uh, essa mentalidade ultraliberal, já associada com o um começo de um bolsonarismo, isso no Orkut, né? Sendo que a gente... Eu não me lembro de nada de política no Orkut. Para mim, o Orkut era um, uma grande diversão, né? Mas as coisas já estavam rolando ali. Já. É, para quem não lembra, é... Eu, eu também subi mais dessa história depois, mas eu lembro vagamente, assim, o Pirula tinha debates gigantescos com o Olavo de Carvalho no Orkut. Era uma coisa muito louca isso. Na verdade, eu o... O Orkut começou, depois até, te, se quiser, eu te passo para você... Nossa, eu vou aí, anotar aqui para falar Anota o aí, anota eu aí. Eu quero o Pirula, saber dessas o Pirula, histórias. Ele, é, o Pirula é o pré-Henri Bugalho. O Pirula vai organizar depois, com os youtubers progressistas, a resistência ao olavismo no, nos anos do Bolsonaro. E isso vem do, desde o Orkut, era a comunidade... Vou até pegar aqui para vocês, eu, isso eu vou mostrar, porque é legal para a galera saber, mas porque não é, não é segredo nenhum, é, na verdade é uma história meio mal contada, mas era o... e o Pirula não é um cara de esquerda, é um cara liberal, mas ele, era, ele, era, ele é cientista, né? Então ele olhava o Olavo de Carvalho, o negócio da, da Pepsi. Quem conta essa história muito bem é o Meteoro Brasil. Era, era uma comunidade mesmo, acho que Olavo de Carvalho. E as pessoas tiravam sarra, eles davam risada do Olavo, ninguém imaginava. O cara, tipo, virou o ideólogo do Bolsonaro. Uhum. Sim, sem dúvida. Era muito louco isso. Mas é isso, Rick. Obrigado aí por essa conversa. Depois eu quero conversar com você não só sobre o Pirula, tem umas outras coisas que eu queria te passar, mas acho que você vai gostar aí e já que, eu não, já que eu sou um pé rapado e pobre e não consigo mandar um real eu te, eu te ajudo pelo menos com fontes <risos> isso, não, isso já, é a entrevista já foi fantástica eu fiquei muito feliz de ter Imagino participado imagina que isso aqui. gente, muito obrigado, obrigado ao Arthur Palma obrigado ao Luiz Fernando que mandou vários comentários ao Júnior Cecílio, Pedro Santoro Zambon a Érica e também ao Renato De Giovanni que sempre me acompanha e me apoia aqui nos trabalhos Vida longa e próspera, gente. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou, porque eu preciso encerrar a sala que eu tô morrendo de calor aqui. Meu quarto é uma estufa e eu acho que eu vou morrer aqui. Até mais, gente. Tchau, tchau. tchau um abraço. Um abraço.